Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos acompanham, que uh, estão conosco neste devocional. Eu hoje trago um tema, vamos falar sobre Namá, o capitão do exército da Síria. Encontra-se essa história registrada no livro de Segundas de Reis, no capítulo 5. Vamos começar pelo versículo 1, um, mas não vamos ler todos os versículos. No versículo 1 diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, versículo 2, Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: esta menina disse à mulher de Namã, à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Esta menina disse à esposa de Namá: se o, o, o Namá, o esposo da senhora dela, eh, procurasse o profeta Eliseu, que estava em Samaria, então este Namá seria curado da lepra. Naamã foi, então, contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Naamã, o capitão do exército da Síria, foi contar ao rei da Síria sobre o relato que ouviu da menina israelita que servia a esposa de naamá Então, o rei da Síria respondeu vá vá eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamá partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Aqui tem detalhes muito importantes. Aqui tem detalhes muito importantes que devemos pegar. Vá, né? então Naamá partiu, levando consigo 350 quilos 350 de prata. 350 quilos de prata, tu pegas os 3 e os 5, vai dar 8. 8, né? 350 3 e o 5 vai dar 8 depois 72 quilos de ouro 72 kg de ouro pegas o 7 e o 2 vai dar 9 e 10 mudas de roupas finas vai dar 10 mudas de roupas finas né? aqui é 1, um. Um, o 0 não conta então tu somas tudo ou tu pegas vais buscar na bíblia o significado Uh, numérico do, do 8 do 9 e do 10 Deus tem aqui revelação mas vamos lá, no versículo 6 diz assim, a carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou, estou te enviando meu oficial na para que o cores da lepra assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse por acaso, sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu ouviu, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Porque rasgaste tuas vestes. Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamá foi ter com... Foi, foi foi, com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Parou a porta da casa de Eliseu. Outro detalhe muito importante, foi com seus cavalos, carros, e parou a porta da casa. Nós vemos lá no livro do Apocalipse, o cavalo, quatro cavalos, né? o cavaleiro, o cavalo branco, o cavalo amarelo, vermelho e o preto. Nós vemos o que, é que o cavalo significa, são forças vitais na, na vida do homem. Eliseu enviou uma, uma, uma, um mensageiro para lhe dizer vai e lave sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Rio Jordão, o que significa, o que quer dizer o Rio Jordão? Os sete mergulhos, por que sete? Não podia ser oito, não podia ser... Menos de sete, sete é o número completo de Deus. É, é o descanso do Senhor, é entrar no descanso. Quando você descansa na providência de Deus, quando você descansa nas promessas de Deus, então a cura acontece no corpo humano. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Esta é a vontade da carne. A carne quer ouvir Deus do jeito dela, do jeito dele. Quer, quer ver Deus se manifestar do jeito dele. E Deus não faz a vontade da carne. Deus é espírito e a carne é que deve se submeter a vontade do Espírito. 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado? Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, o número sete, sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente presente. Do, do, do teu servo a carne, a carne gosta destas coisas, gosta das gratificações. Mas o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou e disse: Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vai em paz. Quando Namã... Namã era o capitão do exército do rei da Síria. A figura de um rei na Bíblia é quase sempre representada pela por uma fase na vontade do homem. Quando nós vemos uma passagem a falar de um rei, seja ele fora de Israel ou dentro de Israel, nós hoje devemos entender espiritualmente né, que é uma fase da força de vontade dentro do homem. Naman, que é o capitão do exército rei da Síria... Na nossa realidade, a igreja hoje, ou oh, oh, da graça, ele representa aquela atividade executiva da vontade pessoal, a atividade executiva da vontade pessoal, aquela vontade mais, mais egoísta do homem, a vontade carnal. Ele é o capitão do exército do rei da Síria. Simbolicamente, ele é o poder diretivo do reino intelectual hum, da mente, no homem. Síria, o país síria, hoje pode representar ou significar o intelecto em nós, em cada homem. Ou seja, o rei de Israel representa o legislador governante no reino do pensamento espiritual e o rei da Síria representa o mesmo poder governante no pensamento intelectual no homem. A vontade é poderosa e quanto e, e quando funciona sob a lei divina é construtivo quando a nossa vontade ela é dirigida ela é guiada pela, pela pelas leis de Deus pela lei divina pela lei do Espírito então ela é construtiva essa vontade vai dar frutos bons para a nossa vida mas quando a nossa vontade a vontade do nosso corpo ela é guiada pela, pela, pela, pela, pela pelos interesses pessoais pela vontade do homem desligado de Deus, ela dá no torto, ela dá, ela traz consequência. Mas se o homem se permite apegar-se pela atividade da vontade pessoal, que é a vontade da carne, ao reino dos sentidos, que é a vontade dos sentidos, quando nossos sentidos apelam certas coisas da nossa carne para gratificação, quando ela é presa pela crença de que a vida é material e não é espiritual então ele se torna um leproso, leproso hoje, na realidade da igreja, da graça, ela representa pecado, ela represent representa falhar, errar a marca do amor, a marca do espírito, nós agarramos-nos tanto no que é material, então é, a pessoa torna-se leprosa espiritualmente falando, tal como na má ou profano, e impuro espiritualmente É lógico que não pega lepra hoje De forma literal Mas é pecado Ele vive debaixo de uma acusação Ele vive debaixo de uma autocondenação Crítica, destrutiva Enfim, isso não faz bem para ele Um processo de limpeza completo Então, quando a pessoa já se encontra Nesta condição de lepra espiritual O processo de limpeza completo É necessário para restaurar O homem a sua vida Pureza original, que é longe do pecado, livre do pecado, os sete, os sete mergulhos que Namá deu no Rio Jordão significam completo, completude, algo completo, algo que foi completado, está completo, não tem defeito, é algo original. E o rio Jordão representa a corrente da vida no organismo do homem. Dentro do nosso organismo, do nosso corpo, há uma corrente da vida que flui. Jesus disse, quem, quem, quem, quem, quem beber né, desta água, que é a palavra de Deus, que é a revelação da verdade de Deus, que é Cristo, do seu ventre, né, da sua barriga, do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Então, o rio Jordão, aqui, quando o profeta... É, Diz para o, o Namã dar sete mergulhos neste rio, na verdade, hoje, na nossa realidade da graça, ela representa, pode representar o é, é, um mergulho que nós damos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a água corrente palavra de Deus revelada. Então, de forma literal, ela hoje também pode representar aquela força, aquela corrente vital no organismo. Quando a palavra de Deus ela começa a fluir e traz harmonia em todas as partes, em todas os componentes do nosso corpo, tudo começa a funcionar de forma equilibrada e harmoniosamente bem. Eh, despertando então, ou seja, quando é despertado para as suas possibilidades espirituais, desperta o homem na possibilidade espiritual. O homem começa a purificar a sua vontade ou a vontade da atividade pessoal, tal como as ambições, as realizações aí apegos eh, aos sentidos, a ambição pessoal a, a, e começa então a cultivar a, a atitude mental eh, alinhada com a vontade de Deus, da palavra espiritual de Deus, o homem começa a ser purificado espiritualmente, então, são os sete mergulhos, ele agora acredita que a vida não é material, mas é espiritual, então ela alinha agora as vontades dele de acordo com a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, que é o filho de Deus, que é Cristo, a vontade do Espírito dentro de nós, então é necessário, é, este, este cultivar, né, da, de novos, eh, novos parâmetros, novo sentido na nossa vida, sairmos do material e para o espiritual. Então, passamos a cultivar esse tipo de atitude mental dentro eh, da criança, que, que, é nós, que é o espírito, né, que vai se desenvolver dentro de nós, Cristo vai sendo formado dentro de nós. Então, eh, a pele eh, de Namá se parecia com o de uma criança, nele ficou curado, ficou puro, então nós espiritualmente vamos nos tornando como uma criança, lembras que Jesus disse que o reino de Deus, não, nós tínhamos que, que ser como uma criança para que pudéssemos entrar para o reino de Deus, é, é aquela pureza que há na mente de uma criança, é o que Jesus estava a dizer, nós temos que ser puro na nossa mente, não buscar o nosso próprio interesse carnal, é, mas sim é, a vontade do espírito então nos tornamos como uma criança na fé e vamos desenvolvendo né, o espírito de Deus vai nos formando vai nos vai nos moldando e então vai vai vai nos dando o vai dando condições para que a gente cresça de uma criança até o adulto na fé e é necessário que isso aconteça que aqui representado pelo fluxo do rio da vida representado pelo rio Jordão quando o homem purifica a sua mente através do batismo, e o batismo aqui é o pensamento espiritual, alinhar os teus pensamentos com a vontade da palavra de Deus, com a vontade de Deus, então o seu corpo vai se tornar limpo, completo e puro. O seu corpo material, físico, vai manifestar, vai dar forma àquilo, à pureza que há na tua mente. Namã, que representa a atividade executiva da vontade pessoal no homem, foi ordenado pelo profeta que se lavasse no Rio Jordão. O Rio Jordão aqui é representado pela corrente da vida. Porque à medida que a percepção espiritual do homem, representada pela menina israelita que servia a mulher de Namã, lhe revela as realidades da vida, ele está convencido, então, da necessidade de purificar a vontade pessoal. Pessoal, a vontade carnal. O eu sou, aqui representado pelo profeta Eliseu, ordena, porque Eliseu aqui é uma representação de Cristo em nós, então ordena a negação das crenças e limitações materiais. Quando a vontade no homem está sob a direção do Espírito, a mente e o corpo expressam sua pureza e perfeição. Quando nós ouvimos o Espírito, o nosso corpo, então, ela, ela, ela manifesta uh, a pureza do, do Espírito. Estamos aqui a falar do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Cristo. Os servos de, de Namá representam os pensamentos que fazem a maior parte do trabalho em nós e eles aprenderam por experiência que a lei espiritual é a mesma, tanto para ricos como para pobres, tanto para grandes como para pequenos, a lei espiritual é igual para todos. Então, esses servos de Namá que acompanharam Naamã nessa jornada, eles representam, eh, representam esses pensamentos que fazem a maior parte do trabalho em nós, e eles deram conta que a lei espiritual é igual para todos, tanto para grandes quanto para os pequeninos. pequeninos. Meditando sobre isso, o poderoso Namá se inclina. Então, porque era um era um era o capitão do, do exército eh, da Síria. Era poderoso lá na Síria. Ele, hoje ele em nós representa aquele uh, aquela força do, do nosso intelecto, né? Mas que não está espiritualizado. Então, ele agora se inclina para as simples negações das limitações pessoais e materiais nos sete departamentos do homem formado. Os sete mergulhos representam uh, completo... Né, representa o sábado do Senhor o descanso, nós temos que entrar no descanso do Senhor que é o sábado para que a cura aconteça, tanto espiritual como física o problema de a cura, da cura não acontecer é porque não, nós não deixamos que a nossa mente descanse Nós a nossa mente ela está sempre agarrada no que é material, no que os cientistas dizem, no que a ciência diz, no que a tradição diz, no que aconteceu naquele e então isso traz medo isso traz cansaço no corpo e a pessoa não tem paz, não tem descanso e a cura não acontece tão rapidamente, mas quando nós descansamos na promessa de Deus na providência e no poder de Deus, entramos no sábado do Senhor é isso que representa aqui os sete mergulhos então nós saímos dali completos curados, com apelo como se de um menino se tratasse, então a nossa carne se torna novamente como a carne de uma criancinha quando o homem, quando nós obedecemos à vontade do Senhor ela fica limpa, fica pura e somos então saudáveis espiritual e fisicamente. É isso que acontece na nossa vida. É essa história hoje que é representada é de forma espiritual na vida de cada um de nós dentro da igreja e nessa dispensação da graça. Espero que esta este estudo, este devocional tenha lhe abençoado, tenha esclarecido alguma dúvida eh, na tua vida. Eu despeço-me com... A promessa de voltar mais tarde ou amanhã com outro devocional. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos nós. Deus abençoe de forma grande e tamanha. Shalom.